Olá, olá, aqui é o Daniel, e nesse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o sonho que você possui que faz com que as pessoas fiquem rindo? É, eu tenho um sonho que é muito engraçado, eu sou psicólogo, mas eu sou uma pessoa muito sonhadora. Então eu tenho um sonho que é ser o melhor psicólogo do mundo, o psicólogo mais influente do mundo. E para isso eu estudo muito, para isso eu me dedico muito, eu estou até com um livro aqui né, de psicanálise que eu estava lendo, e... O mais engraçado é que muitas pessoas acabam não acreditando no sonho que a gente tem. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando eu falo isso algumas é pessoas riem. E o mais importante disso tudo, na minha opinião, é que você brinde a sua mente, para que, é, mesmo que ao contar sobre um sonho que você possui, e mesmo que outras pessoas não acreditem em você, que você possa se dedicar 110%, 200%, para que esse sonho se torne realidade. É, a dica que eu posso dar para você no vídeo de hoje, e muitos dos sonhos que a gente tem, e seja ele, seja passar numa prova, numa faculdade, é, um sonho de um mundial como o meu, muitas pessoas vão acabar não acreditando. É, mas é, se você acreditar em si próprio, se você blindar a sua mente é, dos comentários negativos, e um outro ponto muito importante, andar com pessoas também que possuem sonhos grandes. Por quê? Quando você anda com pessoas que não possuem sonhos tão grandes quanto o seu, as chances são que essas pessoas elas vão desanimar você daquilo que você quer realizar. Elas vão dizer que você não é capaz de realizar aquilo que você acha que é possível, aquilo que você, mesmo sendo um grande desafio, que você está disposto a dar tudo o que você tem de si para alcançar. E é, você filtrar as suas companhias para que as pessoas ao seu redor também possuam sonhos tão grandes quanto os seus. Porque se os sonhos das pessoas ao seu redor forem tão grandes quanto os seus, elas vão apoiar você a realizar o seu sonho e é, você vai apoiar elas a realizar os sonhos delas, então a, a companhia, a influência mental é muito importante para que você, através de uma vitória derrota, você ainda sinta que o seu sonho é possível, para que você caminhe em pró ao seu sonho, e muitas pessoas acabam não fazendo isso, muitas pessoas acabam desperdiçando o tempo é, com atividades que não tem um objetivo final, né? com atividades que não contribui com um sonho grande, então é, o seu ambiente, as pessoas, as quais são os seus conselheiros para que a sua mente possa estar sempre direcionada para o seu sonho, para que a sua mente possa estar alinhada com aquilo que você quer realmente de fato realizar na sua vida e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir porque se você colocou a sua mente, seu coração e as suas atitudes já estão coerentes com o seu sonho é alcançá-lo apenas uma questão de tempo então se hoje você tem um sonho é, de passar num concurso, de passar numa prova, é, de alcançar algo um muito grande, continue no seu sonho que você vai conseguir. Dê passo a passo a passo, aprenda uma nova técnica, aprenda, conheça novas pessoas que vão te ajudar a alcançar o nível do seu sonho. Então Sim. é isso, se você gostou, aproveita e compartilhe esse e-mail, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que precisa ver essa mensagem de incentivo. Ou um amigo que precisa ser motivado, tocado, enfim, para que o sonho dele também se torne realidade. E até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.